Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com um baseado, é preso e fica dois anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar... Chegou a hora de construir o Brasil que o povo quer. E para isso, vamos ouvir todos os brasileiros e brasileiras. O site brasilqueopovoquer.org.br será o nosso canal de escuta e diálogo com você na internet. Isso mesmo! Você vai poder opinar em temas essenciais para o nosso país, como educação, saúde, segurança e futuro. Vai votar nas propostas e dar a sua sugestão. Tudo de maneira livre e aberta. Além dessa plataforma online, as pessoas serão ouvidas em centenas de cidades. Depois, o resultado final desse processo de participação Será a base para a construção de um novo programa para o Brasil. Pelo diálogo entre a direção do PT, estudiosos e nós, o povo brasileiro. Tudo de maneira livre e aberta. Em eventos ao vivo e transmitidos pela internet. Juntos vamos construir um programa para fazer o povo ter orgulho do Brasil novamente.